Não é pra sentir pena de mim, tá ligado? Isso é só um desabafo mesmo. Enfim, cara, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, tá ligado? Se os próximos vídeos vão ter três minutos porque a comunidade, né? Eu fiz uma enquete no meu penúltimo vídeo sobre Kovic, tá ligado? Qual é o tamanho de vídeo que as pessoas preferem? Se vocês preferem com mais de três minutos. Então eu vou tentar ao máximo fazer isso, beleza? Mas enfim, cara, eu vou desabafo sobre meu microfone, cara. Que eu usei o microfone bem ruim cara, eu edito pelo celular tá ligado, eu realmente não tem computador ou microfone, né, e isso é um problema cara, eu não fico realmente tão triste com isso, eu fico triste, mas é aquilo, é um problema, tá ligado, Meu microfone é ruim, o microfone é do celular, tá ligado, mas eu me esforço bastante pra fazer os vídeos bons cara, né, eu considero que sim eu tenho potencial pra crescer nessa plataforma, tá ligado, eu tenho, né, e estar tentando fazer o máximo de melhorias possível Pra pegar o máximo de, de views né? Porque sim, views é importante, cara, pro canal tá ligado? Não, tanto que eu agradeço pelas quase mil views que o canal já tá dando cara No canal antigo Eu, não, eu acho que eu não tinha conseguido nem isso Não tinha conseguido nada, tá ligado? Eu tinha ficado muito surtado com aquele canal, não gostava mais dele, então eu excluí todos os vídeos e comecei esse novo agora em 2020, tá ligado, né? que esse canal tá me deixando muito feliz, tá ligado apesar de ter uns dias que eu até triste com que o Curse o canal não tá tão bom mas é que né, mano? cada dia é um dia, tá ligado não, mas enfim cara, isso sobre o cachorro que fica no fundo, tem um latido de cachorro cara no fundo, Enfim, isso eu não posso controlar, cara É uma pena que eu não posso controlar tá Esse ruído De fundo Eu tento ao máximo tirar todos os ruídos E deixar o vídeo com mais ruído possível Às vezes eu até regravo o áudio como Fica meio ruim de entender E tal e é que eu, Infelizmente eu não posso tirar esse ruído, cara Mas é aquilo, cara Eu tô gostando muito de fazer esse canal Né, e, e isso Só pra mas eu precisava desabafar Talvez tá então isso, gente. Tchau, galera.